Pra entender que a razão era Deus Do meu caminhar, do meu respirar Tudo pertencia a Deus Irmão, vai se arrepender Quando meu Jesus voltar Se você não se preparar Vai ficar aqui soltinho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 Se preparar, vai ficar aqui sozinho. Que mão macia